Gente, que bom que vocês chegaram até aqui. Eu quero falar com vocês de um assunto muito importante. Vocês sabem que eu não sou um político profissional, não venho de família rica e tampouco tenho apoio de banqueiros e milionários. Nós só chegamos aqui por conta do apoio coletivo e da força que pessoas como você me deram. E para que pré-candidaturas como a minha sejam viáveis e que a gente de fato consiga construir um movimento para derrotar Bolsonaro, o seu apoio é fundamental. Qualquer valor de doação importa. Você pode escolher um dos valores designados aqui na plataforma ou você pode escrever o valor que você pode doar. Toda ajuda é necessária para a transformação que o DF precisa e o Brasil também. Eu sei que a conjuntura não está fácil para ninguém, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai se ajudando.